Eu sou um imã para o dinheiro. Eu sou um imã para a riqueza. Eu sou um imã para a sorte. Eu sou um imã para as boas oportunidades. Eu sou um imã para a felicidade. Eu sou um imã para a vida milionária. Eu sou um imã para a prosperidade. Eu sou um imã para a abundância. Eu sou um imã para o ouro. Eu sou um imã para as conquistas. Eu sou um imã para a multiplicação. Eu sou um imã para o sucesso. Eu sou um imã para o que é bom e positivo. Eu sou um ímã para a fortuna. Eu sou um ímã para a vitória. Eu sou um ímã para a premiação. Eu sou um ímã para os ganhos. Eu sou um imã para os lucros. Eu sou um imã para a fortuna. Eu sou um imã para a fartura. Eu sou um imã para o reconhecimento.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 Eu sou um imã para a fortuna. Eu sou um imã para a vitória. Eu sou um imã para a premiação. Eu sou um imã para os ganhos.